A noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boa de todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci chega da minha mão era você beijando outra sem parar, por isso liguei, melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar, melhor desconsiderar, esquece essa besteira que você já leu Não tá mais aqui a trouxa que escreveu A culpa é da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus, esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu, não, cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando, eu vou bebendo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 por deixei cair da minha mão Era você Beijando outra Sem parar Por isso liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui é a tocha que escreveu A culpa é da bebida Foi só pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nela Cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Esquece